Fala, meus amigos, bem-vindos à Taverna. Galera, pra quem já jogou o Baldur Gate, pra quem já entende, esse aqui não é um tutorial pra você. Eu vou fazer aqui um tutorial bem básico, para explicar um pouquinho sobre as raças, criação do jogador, um pouquinho das classes, como montar o personagem, as skills, como que vai funcionar, tá? Então vamos lá, vou escolher aqui um jogador, novo jogo, e aqui é o seguinte. primeira coisa que você vai escolher é o gênero. Tanto faz se você quer homem ou mulher, tá? Tanto faz. Você escolhe a foto que mais te representa e boa. Segundo, raça. Vamos lá, aqui já entra num detalhe importante. Os humanos é para quem quer escolher uma raça que não vai ter nem malefício, nem benefício. Mas veja bem, os humanos são os únicos que... Não podem ser multiclasse, tá? Os elfos aqui, ó, você tem 90% de resistência contra magias de encantamento e sono. Infravisão, é, ela é um pouco útil quando você tá caminhando à noite no jogo. Você tem mais um ponto de, de ação com arcos, espadas curtas e espada, espadas longas. Isso aqui aumenta um pouco a sua chance de acertar usando essas armas aqui, tá? É 5% para abrir fechaduras, né? 5% de achar armadilhas, para ter carteiras 20% a mais. Então, aqui, pessoal, o elfo. Vamos falar um pouquinho do elfo. Você quer criar um personagem que é ladrão, que vai ser ladrão, então, é um assassino, algo do tipo, mais sorrateiro, é uma boa escolha você ter um elfo como uma escolha. tá? Meio elfo é o... a mistura entre humano e elfo, tá? então o que que acontece? O que que ele tem de benefício aqui? ó? Mais 10% de bater carteira, mais 5% de esconder nas sombras, 30% de resistência contra magia de encantamento e sono e infravisão. Magi... Magia de encantamento gente, até, falei, até esqueci de falar isso com os elfos, é bom você ter resistência a magias de encantamento. Porque você perde quando você. Quando conseguem te lançar uma magia e conseguem que ela tenha um efeito sobre você, você vai perder o, o efeito. Você vai perder o controle do seu personagem. tá? Falando do anão, os anões são mais baixos, né? É, quem não lembra do Senhor dos Anéis. Mas eles têm uma estabilidade maior. Então aqui, ó. Você tem 2 mais dois de bônus, mais dois de bônus nas jogadas de salvamento contra paralisação, veneno e morte. Tem algumas jogadas, gente, no Dungeons Dragon, que se você falhar no teste contra determinado, contra determinada ação que cause a morte, o seu personagem vai morrer, certo? Veneno, o cara você toma um, uma bebida que está envenenada ou uma flechada que tem veneno. Se você conseguir passar no teste, tudo automático, tá gente? Para quem nunca jogou, é tudo tudo automático, é tudo baseado no no dado d20, é o dado de 20 faces. Todos esses testes eles são a gente utiliza o dado d20. Então contra bastão, cajado, vara Contra feitiço, contra. com bônus adicionais ba baseados na Constituição. Então, quanto maior essa Constituição, maior vai ser o bônus aqui, tá? Por que, que ele ganha essas melhorias aqui contra essas armas? É por causa do tamanho. Infravisão, enxerga no escuro. Então, também aqui, olha, ele tem coisas importantes que são abrir trancas, achar armadilha, bater carteira, mover-se silenciosamente. Esconder na Sombra, Detecta Ilusão, Armar no, no Nas habilidades dele, ele vai ter mais um de Constituição, mas ele perde um de Destreza e Carisma. Carisma nesse jogo, gente, não faz tanta diferença assim não. Vou explicar mais pra frente, deixei mais pra frente. Constituição e Destreza já são habilidades importantes no jogo, tá? Mas vamos explicar mais pra frente. O Halfling, também é uma raça pequena, então ele tem aqui ó, dois de bônus na jogada de salvamento contra essas magias aqui, quase a mesma coisa que o anão, ah, tá, e ele ganha aqui ó, uma chance maior de acerto com as fundas, é a mesma arma lá do Davi e Golias, vocês lembram aquela atiradeira que você joga uma pedra, tá tem algum, algumas melhorias aqui em questão de ser ladrão, né? Abrir fechadura e assim por diante. E quais os benefícios aqui? Destreza, força. Você perde força e você perde um ponto de sabedoria, tá? Eu vou fazer um apanhado depois para falar para vocês quais são as melhores raças para cada classe que a gente tem no jogo. Os gnomos aqui, ó, mais dois de jogar de salvamento, quase a mesma coisa que o outro, tá? Bônus baseados na, na constituição, infravisão, infra e aqui algumas melhorias relacionadas ao ao ladrão. Mais um de inteligência e menos um de sabedoria. O gnomo é conhecido como uma raça boa para você fazer um mago. Porque o Mago tem as suas habilidades baseadas na inteligência, tá? Depois eu vou explicar. E o Meio Orc? O que ele tem? Só Infravisão. Ele tem um de força a mais, um de constituição a mais e menos dois de inteligência. É um ótimo personagem para você fazer um lutador, certo? Um, um fighter. É, mas passando aqui, gente, o humano, basicamente, ele vai ser bom para todas as classes. Ele se adapta bem a qualquer classe, e assim por diante. O elfo, gente, ele, ele tá ligado mais a, a classes que são de destreza, né? O, o ladrão, o ladino, o assassino, e assim por diante. Então, se você quer fazer um personagem que vai usar arco, ele é uma boa opção. É, os meio-elfos, eles são uma mistura, como se fosse humano só que ele tem esse benefício aí, esses benefícios aí. É, ele se adapta, o elfo também se adapta muito bem a qualquer, ou, é, qualquer classe. Os anões, gente, também são ótimos para você ser um lutador. Porque ele tem mais um de constituição, ele perde um na destreza, mas ele tem essa melhoria na constituição. Então, como um lutador, também ele seria bom... É bom para você ser clérigo com ele também. Os halflings são bons também para você fazer personagens baseados em destreza. Exatamente porque ele tem mais um de destreza, certo? Que é a habilidade principal dos ladrões. O gnomo, como eu disse, ele é bom para você fazer mago porque ele tem as habilidades baseadas Inteligência ele, é, ele tem mais um de inteligência então isso ajuda a você ter, ter mais magias para você fazer durante o dia vou explicar também como é que funciona isso e o meio orc é bom para você fazer um lutador por causa da força e inteligência vamos pegar pessoal o que tanto faz vou pegar o humano porque ele não tem nenhuma restrição de classe tá então vamos aqui as classes que você tem, são todas essas aqui que vocês estão vendo na tela, gente. Então você tem aqui, lutador, aí aqui fala tudo o que o lutador pode fazer. Então, ó, pode usar o um capacete, ele pode usar armadura e qualquer arma, ele não tem restrição nenhuma relacionada a armas. Então, armas de duas mãos, arco, pode usar tudo. Basicamente, que, que, qual que é o problema? Ele não sabe conjurar magia. Então, se você quer fazer um personagem que não tenha que conjurar magia, lutador. Tá? Eu não vou falar dessas classes aqui, pessoal, que estão além do básico do DD, porque vai confundir muita cabeça de vocês e não vai ser algo que vai agregar por enquanto. Paladino, ele é um guerreiro abençoado. Como se fosse isso, pessoal. Ele veio, ele, ele é o cara bonzinho, lutador de Deus e por aí vai. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é isso aqui, gente, ó. Dado de vida, tá? Dado de vida. Dado de vida é quantos pontos de dano você aguenta até você morrer. O lutador e o paladino são 10 pontos de vida, tá? Então... Qual que é a diferença aqui do lutador para o paladino? O paladino ele tem algumas magias relacionadas à expulsão do mal e assim por diante, tá? Depois a gente entra nesse tipo de detalhe. O clérigo, ele é mais ou menos, mais ou menos parecido com o um mago, só que ele é, um, é uma classe que vai... Magias divinas, ele é como se fosse um padre lutador, gente. Sendo bem assim, resumido, é um padre lutador. Ele não consegue usar armadura, consegue usar algumas armas. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele pode usar só armas não cortantes, perfurantes. Então, ele vai usar martelo, clava e assim por diante. Ele não usa espadas, certo. Tem as outras restrições aqui, gente, que é só vocês lerem. Então, o que é proficiência? Quando a gente for escolher o que o nosso personagem vai ser, depois a gente vai escolher a proficiência. Ah, eu quero ser proficiente em espadas. Quero ser proficiente em arco. É isso que ele está dizendo. Então tem a limitação aqui, ó. tá vendo? Ele pode repelir mortos-vivos, lançar feitiço de sacerdote, e o dado de vida dele é o D8. Aqui, principal... Para ser classe dupla, isso aqui eu não vou entrar nesse detalhe de classe dupla, tá gente? Porque não vai ser esse o momento. Esse aqui é o básico do básico. Mas o clérigo ele usa sabedoria para conjurar as magias dele. como fala aqui, ó, para você, um lutador o principal é força. Ele fala aqui embaixo. É só você prestar atenção. Então, com todas as classes que você vê, ó, tem aqui o que que ele fala. O que, que é o principal? Daquela, daquela classe, paladino e assim por diante druida, não vou falar, vou falar do mago mago, você, você vai aprendendo as magias de acordo com o que você vai evoluindo o seu conhecimento é através do estudo eu estou explicando isso gente, porque mago é diferente de feiticeiro ah, depois eu vou explicar o que é o feiticeiro o mago ele estuda e aprende a magia, certo? Ele tem inteligência. Agora olha a diferença aqui, pessoal. Os dados de vida do mago, cara, é só um D4. Então, com, com um peteleco na orelha, ele tá morrendo. Então, nós vamos, eu vou ensinar vocês a criar um mago que vá sobreviver mais tempo durante o começo do jogo, que é uma verdadeira dificuldade nesse jogo aqui. Porque não é simples. Ladrão. Ladrão é que você quer ser o cara que abre fechadura, desarma armadilha, é, anda no escuro, sem ser visto, esse tipo de coisa, tá? Tem aqui as, as limitações, ele não pode usar é, outras armaduras que não sejam de couro, então vai durante o jogo que você vai ver. Quais as limitações, tá? E tem tudo explicadinho aqui, pessoal. Tem tudo explicadinho. Né? Só tá dizendo o que, que você vai ter quando você é, escolher essa classe. Não precisa assustar aqui, ó. Por exemplo, as habilidades: quando você escolher, ele vai começar como 10% de abrir tranca e assim por diante. Entenderam, pessoal? Pode usar a habilidade Armar Armadura uma vez por dia, a cada cinco níveis. Tem lá o botãozinho de você armar a armadilha. A gente vai explicar. Tá? Então, voltando aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Pode usar a habilidade igual por trás para aumentar o dano. O que, que é isso? É quando você posiciona o seu boneco. Seu boneco é foda. Nas costas do inimigo. Então, você dá um dano vezes dois. Né? lá, do nível 1 ao nível 4, é um dano vezes dois. Gente, posicionamento no Dungeon Dragons tem tudo a ver com o dano que ele vai. É causar, tá? Então aqui dado de vida d 6 então d é o principal. Bardo pessoal, que é como se fosse um ladrão, o bardo é aquele cara que conhece todo mundo, que é conhecedor da região, que aprende muito, sabe? No Dungeons Dragons é o cara que motiva a equipe com as suas músicas, suas poesias e assim por diante, tá? Ele tem algumas magias que ele pode conjurar, tá? E o dado de vida dele é D6, tá? O feiticeiro, gente, é a mesma coisa do mago. Ele é muito parecido com o mago. A diferença é que é o seguinte... O, o feiticeiro, ele nasce já com, com a magia no corpo... Então ele vai, cada nível que ele for subindo, ele já vai aprendendo novas magias. O mago não, você tem que achar um pergaminho para você aprender aquela magia e assim você poder lançar ela, tá? Então eu, vamos escolher uma aqui, uma, uma bem clássica, pessoal, para vocês verem. Vou escolher, por exemplo, o mago, certo? Aqui, gente, tem, tem um monte de coisa que você pode ser, porque o mago tem especializações. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque é o seguinte, você pode lançar um, um feitiço adicional por nível, se você for um conjurador, mas ao mesmo tempo você não pode lançar é, feitiço da escola de adivinhação. Todos os feitiços, gente, tem lá escrito qual que é a escola, eu vou mostrar pra vocês, um mago normal, certo? Alinhamento, gente, isso aqui nada mais é do que como você é. Você é bonzinho, sempre mantém a lei a ordem, você é o justiceiro do mundo, bom e ordeiro. Neutro e bom, não, eu faço bem, mas eu fico na minha, entendeu? É, você tem aqui neutro... É, o cara neutro é aquele cara que, vamos dizer assim, não, não tá nem aí pro bem nem pro mal, ele tá preocupado com ele. E o cara do mal... Aí já é é mal mesmo e pronto. Não, não Vamos entrar em detalhe não, mas não escolha ser mal. Quem é foda, cara. É muito difícil você interpretar, você jogar com um cara que tem alinhamento mal. Isso aqui a é mais influência, a maior influência que você tem no alinhamento, na escolha do alinhamento, é relacionado aos caras que você vai achar no jogo. Tem gente que não, tipo assim, o cara é bonzinho. Se você for um cara é mal e ordeiro, você, o cara não vai querer juntar no seu grupo, não. Você tem uma postura que eu não gosto. Então, eu considero, eu recomendo para vocês escolherem alguma dessas cinco, cinco primeiras aqui, tá? O neutro e bom, cara, é uma ótima... Você, não, você fica ali neutro e dá pra você trazer mais pessoas pro seu grupo. Habilidade, gente, aqui que é o, o, o negócio. O que que pega? Você tem aqui, ó. Seis habilidades, força, a força você vai, vai, ela vai alterar o quanto de peso você pode carregar, tá? Tem limitação, não posso sair pegando tudo aí que eu ver no mapa e tentar carregar com o meu personagem se ele for fraco. E a força também, ela diretamente afeta a chance de eu acertar alguém com espada, com armas brancas, certo? Armas de contato corpo a corpo de luta corpo a corpo, então quanto mais força maior é a minha chance de acertar, por exemplo eu posso diminuir aqui a vontade, tá? A carisma cara, não faz diferença nenhuma, Mas, por exemplo se eu tenho força 18 eu tenho uma chance maior de acertar do que alguém que tem uma força por exemplo 10, certo? Se eu não estou enganado pessoal, o Baldus Gate, o sistema dele vai funcionar do seguinte sentido, eu acho que 18, se você tiver 18 de força é mais um na, na chance de acertar e mais dois no dano, tá? O mesmo gente, a gente é, vai valer para destreza, destreza é quanto você consegue acertar com o um arco, falando de luta, tá? Então você, para você acertar alguém, você vai fazer uma jogada no D20. E aí você vai ter o seu modificador de destreza. O que, que é modificador, Colosso? Quanto maior o seu nível aqui, cara, se eu não me engano, a partir de 15, você tem mais um de modificador. Então eu jogo um, um dado número 20, por exemplo, tirei 10, mais um, certo? Então eu tirei 11. Para eu acertar o cara, qual o número que eu tenho que tirar? E vai ser calculado lá. Com 16, mais 2, mais 3, não sei... Entendeu? A lógica é mais ou menos essa, pessoal. Constituição. Isso aqui é vida, gente. Quanto maior a sua constituição, mais vida eu vou ter. Por exemplo, o meu mago tem 4 de vida inicial, que é um D4. Então, 4 de vida inicial. Se eu tiver 18, se eu não me engano, eu vou ganhar mais 4 pontos de vida. Então, minha vida passa para 8. Cada vez que eu subir de nível, eu subo de nível e ganho mais um modificador. Então, por exemplo, eu tenho 8 de vida. Subi de nível, eu ganho mais um D4, vai para 12, e mais o meu modificador, que é mais 4, vai para 16. Está vendo a diferença de você ter uma construção alta em estar tá mais no começo do jogo, pessoal? Inteligência aqui ó, tá diretamente ligada ao mago. Se você vai fazer um mago, cara, não, não ponha menos de 18, porque isso limita suas magias que você pode soltar diariamente, e ao mesmo tempo, se você não tem um nível de inteligência suficiente para subir de nível de mago, você não sobe, então tem que manter o máximo possível de inteligência, certo? Aqui ó, tá até falando, ó, um personagem com inteligência de 8 ou menos é um analfabeto e não pode usar pergaminhos. Ah sim, inteligência tem uma outra coisa, cara. Ela influencia diretamente no seu lore. Lore é tipo você conseguir identificar um item que você achou que não tá identificado, saca? Isso, se você tiver uma inteligência alta, você pode tentar descobrir o que é aquilo. É, sabedoria. Se eu tô fazendo mago, eu não preciso se preocupar com sabedoria. Porque sabedoria é só para quem vai ser clérigo, vai soltar mais magias. Mago caga e anda, se é sábio, o cara pode ser inteligente, mas ao mesmo tempo ele pode ser ignorante, concorda? Ele, ele não precisa ser sábio, certo? Carisma, pessoal. Aqui a habilidade principal para quem é druida, bardo e paladino. Então, as magias desses, dessas três classes são diretamente afetadas pelo nível de carisma. Como eu sou um mago, não faz muita diferença. O que que influencia o carisma para eu que sou mago? O preço das coisas realmente vai fazer diferença, tá? O preço da pouca diferença, tá? Pouca diferença. Se eu quiser, tá vendo aqui, jogada total, é o número de pontos que você tem para distribuir aqui. Eu posso testar aqui quantas vezes eu quiser, ó. Posso ir infinitamente até sair um ponto bom. Qual que é o bom? No mínimo 80, gente. Vou procurar aqui um 80. Pelo menos pra gente manter um... Aí, 81, tá bom. Vou tirar aqui, tira a sabedoria, não precisa, vamos um pôr... Aí, qual que é a build boa pro mago, gente? Build boa. Você tem que ter inteligência 18. Constituição você tem que ter 18. E eu recomendo muito que você tenha destreza 18. Por quê? Vou explicar. Vamos lá. Força. É só você carregar as coisas quando você é o mago. Então, se eu posso carregar mais ou menos coisa, tanto faz. Deixa um nível 10 ali, já tá bom. Entendeu? Destreza, cara, quando alguém vai tentar te acertar, você pode tentar se esquivar, quanto maior sua destreza, maior seu modificador de esquiva, vamos dizer assim, fica mais difícil de te acertar, como você tem pouca vida como mago, quanto maior a chance de você se defender, melhor, então deixa a destreza alta, constituição sua vida, então quanto mais vida, melhor. Inteligência é a minha base para eu ser um cara mais forte, como um mago. Então, pronto, deixei assim, tá? Então, o, o mesmo vai valer... Cara, todos os jogadores, todos, isso aqui eu falo para todos. É, você criar o personagem, nesse começo, cara, ponha muita coisa na, nas suas defesas. Quais são as suas defesas? Destreza de Constituição... Mantenha destreza e constituição num valor alto e o seu fator principal, por exemplo, um, um guerreiro, alto, que é força. Então, destreza, constituição e força, alto, e depois você distribui o resto nos outros, não faz muita diferença, entendeu? Você, ah, eu quero criar um clérigo, então eu vou pôr sabedoria muito, inteligência só um pouco e destreza, a constituição dele vai, tem que ser boa e força também, porque lembra que o clérigo ataca de perto, então tem que ter força boa também, diminui aqui no carisma, diminui na inteligência, você não precisa ter, certo? Então beleza, aqui você tem perícias do mago, é só essas aqui, ah, mas qual que você recomenda? Gente, sem sombra de dúvida, afunda. Afunda porque, gente, você vai atacar de longe, então suas chances de defesa são maiores, certo? Aqui você pode, ó, escolher as suas magias. Então aqui, ó, você tem que, ó, posso escolher um, uma, uma magia só. Qual que eu escolho? Vamos tirar aquele pré-escolheu aqui, eu vou te falar uma, uma, umas boas para começo de jogo. Sono é ótimo porque você joga no cara e ele vai dormir, se ele dormir você matou ele, acabou, acabou. O projétil mágico eu não recomendo no começo porque só solta uma bolinha só. Vamos ver aqui, perto chocante não recomendo porque você chega muito perto, cara. muito perto da pessoa. É, deixa eu ver aqui lembrar, assim, ah, essa aqui cura essa aqui é uma magia que cura você solta na pessoa, cura tá? deixa eu ver aqui, pessoal deixa eu lembrar aqui nesse começo é muito foda, pessoal a imagem refletida é boa, é, é e não é gente, porque ele vai dificultar as chances de, das pessoas te acertarem, mas ao mesmo tempo não te ajuda muito, tá? Proteção contra o mal é uma boa magia, porque ela aumenta em dois pontos, se eu não estou enganado, que dois pontos, ó. O cara toma uma uma penalidade de dois pontos para tentar te acertar. Você pode jogar também nos seus amigos. Mas vamos lá. Ó, essa aqui, ó, color spray. Cadê? Como é que ela tá em português? Pera aí, porque eu costumei jogar o Baldur's Gate no inglês. Jato de cores. Ela é boa, gente, ela é boa. Por quê? Aqui, ó. Vou ler para vocês aqui. E cria um jato vívido, TAM... um de seis criaturas na área são afetadas, afeta em área, tá? Todas as criaturas forem de nível 4 ou menor, tem que ter sucesso numa jogada de salvamento ou cairão... e, é... desacordadas. Ela é boa, mas não dá dano. Considere levar essa magia aqui, pessoal. Ó, mãos flamejantes. Essa é boa, tá? Essa é muito boa. Então, eu vou ter duas magias, certo? Eu só posso ter aqui, ó, se eu não me engano, uma magia por dia. Vou deixar de sono. Aparência: aqui você escolhe a cor que você quiser. A voz dela. Now Viu? Escolhe à vontade, gente. Qual o nome, o louça, pronto. Acabou, boa, gente. Simples assim. Aqui que vem o negócio, gente. Eu considero para quem vai começar a jogar pela primeira vez, jogue no normal, tá? Porque o fácil, não perde um pouco da graça, não, sabe, não é atraente, tá? As regras comuns aqui, regras básicas do D&D, eu acho que para quem tá começando pode ser um pouco difícil. Deixa no normal que tá bom, certo? Aqui vai falar um pouquinho. Então, gente, começou o jogo. Eu só vou mostrar uma coisa para vocês bem rapidamente, outro dia a gente faz um outro tutorial, tá? Que é o seguinte Aqui é a página principal Aqui é o mapa Você pode ativar ele pela tecla M Aqui você mostra a, a, a área inteira tá Mapa mundo você vê onde você está, aqui ó, fronteiras e tal, tem os outros lugares aqui já conhecidos, certo? Aqui é o seu jornal, aqui é o inventário, gente. Então vamos lá, olha só: pontos de vida, pontos de vida. Lá tem uns seis pontos de vida só, certo? Eu tenho um cajado, e por aí vai. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do personagem, como é que ficou. É. Próximo nível, 2.500 pontos. Isso demora, tá, pessoal? para subir de nível demora bastante, tá? Reputação, gente. Você ganha reputação quando você vai para a igreja e doa dinheiro. Você vai ganhando reputação, tá? Aqui tem as minhas jogadas de salvamento. Aqui quais ficaram os meus, as minhas jogadas. E assim por diante. Então aqui, ó, pontos de nível... Por nível, eu ganho 2, porque eu pus o um máximo, se eu não tivesse colocado, eu poderia ganhar zero e ter só quatro pontos de vida, tá? Aqui você vê as magias do mago, ó, aqui é o seguinte, gente, aqui é as magias de nível 1, um, certo? Tá até nível 9, eu só tenho nível 1, um, obviamente... E aqui embaixo, os espaços, é o quantas magias eu posso soltar por dia. Só posso soltar uma. Só uma, pessoal. É foda nesse começo. Quando é que eu posso soltar de novo? Só depois que dormir e memorizar de novo a magia, automaticamente. Isso aqui é o pergaminho do sacerdote, que é a mesma coisa do mago, só que vai ser pro clérigo. Certo? E por aí vai. Esse botão aqui serve para você dormir, certo? Então pessoal, espero que tenha ajudado vocês, é bem rapidinho esse tutorial, comenta aqui embaixo qual outro tutorial vocês querem, como eu posso ajudar, quer ver como é que os, os principais itens que você compra no começo, como sobreviver no começo, põe aí nos comentários. Até a próxima, obrigado por assistirem até aqui, um beijão para todos, tchau tchau pessoal.